Boa noite, irmãos. Estamos aqui nesse final de tarde, pela graça do Senhor Jesus, para ministrar sobre a palavra do Senhor nesta noite, nessa tarde, nesse final de tarde. Para mim é uma alegria, irmãos, estar aqui. Sinto-me convocada, convocada pelo Senhor para estar aqui nessa noite, aprender um pouco mais juntamente com todos vocês. Vamos estar orando, irmãos, nessa hora, convidando o Espírito Santo, para que Ele se faça presente e que Ele possa conduzir todas as coisas neste lugar. Amado Deus e Eterno Pai, diante da Tua presença que estamos, ó Senhor, e queremos Te louvar e Te agradecer por Tua bondade, por Tua fidelidade e por Tua misericórdia, Pai, com as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por esse dia, por essa oportunidade que Tu nos concede de nos achegar diante do Teu trono, Senhor, para receber de Ti aquilo que Tu tens do Teu coração para o coração da Tua igreja. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão que está no nosso coração por saber, por saber que somos Teus filhos e que Tu tens cuidado de nós. Conduza todas as coisas neste lugar, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o tema que o Senhor tem me dado é intercessão. Semana passada, o Senhor usou o vaso que falou sobre oração. E no momento em que eu fui chamada para trazer a palavra, esse estudo, eu pedi para o Senhor o que falar. E o Senhor colocou no meu coração intercessão. Porque a intercessão? É algo que eu tenho vivido na minha vida. E eu quero passar para vocês algo que eu tenho experimentado do Senhor. Por misericórdia, eu tenho experimentado do Senhor o que é interceder, o que é intercessão. Mas para não ficar nas minhas palavras somente, eu fui ver o que, que é no, no nosso dicionário a palavra intercessão. E a intercessão é oração que nós fizemos em prol de outra pessoa ou de alguma coisa, nos colocando no lugar de outro, nos tornando familiar com o problema de outro, nos tornando familiar com o outro. Porque no momento em que nós nos colocamos no lugar da pessoa, por mais difícil que que seja a dificuldade, o problema, mas nós podemos sentir um pouco do que o outro está passando. E daí Deus tem nos trazido, pela sua palavra, a graça de saber que nós podemos interceder uns pelos outros. Para base do nosso estudo, irmãos, convido a todos para nós estar abrindo a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 4, e o versículo 6 e 7. A palavra do Senhor nos diz...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 como era falada a palavra intercessão no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento a gente vê muito assim, ó, solicitar, intervir. No momento que alguém ia interceder pelo outro, porque no Novo Testamento nós vemos muito isso, né? principalmente os sacerdotes que intercediam pelo povo, então a palavra intercessão era conhecida assim como solicitar, como intervir. Já no Novo Testamento, a palavra intercessão, a gente vê muita definição dela como apelar, pedir, orar. E as definições não, não, não consta nada de diferente, só muda o tempo, o período. Mas nós podemos entender que no momento em que nós nos colocamos para interceder por alguém, nós estamos pedindo por ele, ou pela aquela questão, ou por aquela necessidade. Nós ouvimos aqui na palavra do Senhor que nós devemos nos achegar a Deus com oração, com súplicas e com ação de graça. E interceder é suplicar. Nós suplicamos quando nós intercedemos por alguém. Quem pode interceder? Todos nós. Porque a intercessão deve fazer parte da vida de todo cristão. Todo aquele que conhece, conhece, conhece Jesus, que foi encontrado por Jesus, que foi achado por Jesus, que foi salvo por Ele, tem a incumbência de interceder. Interceder por quê e por quem? Por nossa pátria, por nossa nação, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares e também por aqueles que nós não conhecemos. Muitas vezes o Espírito Santo vai inquietar os nossos corações para nós interceder por algo que a gente não tem conhecimento. Mas a gente vai obedecer e vai orar, vai interceder. Porque certamente a nossa intercessão, o nosso clamor, vai chegar diante do Senhor e a vida que está precisando daquele socorro, daquela ajuda, vai ser alcançado através da nossa oração, da nossa intercessão. Mesmo que aqui a gente nunca vai saber qual foi o motivo daquele dia em que eu estava no meu fogão fazendo o meu almoço e o Senhor inquietou o meu coração para orar por aquele que não tem o que botar na mesa naquele dia, orar por outras mães que gostariam de estar preparando o alimento para os seus filhos e não tem naquele momento. Aí nós vamos dobrar o nosso joelho e vamos clamar. Vamos agradecer porque nós temos naquele dia, mas que em algum lugar, certamente, alguém está necessitando. Pedir que a ação do Espírito Santo seja real na vida daquela pessoa que precisa. Outra coisa também, irmãos, diante do momento em que nós temos vivido, temos visto... Muitas famílias perdendo seus familiares, perdendo seus entes queridos. E como é necessário, nesse momento, nós nos colocar no lugar do outro. Interceder, clamar, pedir a Deus que Ele fortaleça, pedir que Ele console, que Ele conforte, que Ele traga do céu o refrigério para aqueles corações e para aquelas almas. É verdadeiramente necessário que nós, como igreja, como cristão, venhamos estar com os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor, para poder interceder por aqueles que precisam, para poder interceder por aqueles que necessitam. Nós, como cristão, como corpo, como igreja, temos que orar, temos que interceder por nossas autoridades, autoridades naturais, sim, e também as nossas autoridades espirituais. Aquele que está à frente, no governo, ocupando um cargo, ele está lá porque ele foi designado por Deus. Porque a própria palavra diz que nenhuma autoridade uh, está no poder sem a vontade de Deus. Então, toda autoridade ela é colocada pelo Senhor. E nós como igreja, nós como cristãos, como irmãos, temos que estar intercedendo por eles. Ah, mas a gente intercede e eles fazem errado. Mas daí isso é eles e Deus. Nós, como igreja, nós temos a obrigação de orar. Para que Deus, em sua infinita graça, poder e misericórdia, conduza todas as coisas. No governo, na igreja, na sociedade, em todos os lugares. Nas famílias, nos lares dos nossos irmãos nos lares daqueles que ainda não conhecem Cristo e que necessitam ser alcançado por Deus. Amados irmãos, eu sinto um peso muito grande diante do Senhor, de estar aqui falando nesta noite para vocês. Aprendendo com vocês, porque a palavra ela nos ensina. E antes de eu passar para vocês, eu li a palavra. E antes de eu passar, ela já falou comigo. E Deus tem grande interesse de ouvir o seu povo, os seus filhos, orando, se preocupando uns com os outros. Vamos ver na Bíblia que muitos servos de Deus foram usados para interceder. E temos o exemplo do nosso irmão Abraão. Lá na palavra de Deus que está em Gênesis. Vamos abrir ali em Gênesis, irmãos para nós ver que Abraão também foi usado por Deus. Gênesis 20, capítulo 7. Abraão intercedeu. E o que diz aqui a palavra em Gênesis, capítulo 20 e versículo 7? Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverá. Se, porém, não a restituir, sabe que certamente morrerás, tu é tudo o que é teu. Aqui a palavra, em Gênesis capítulo 20, fala que quando Abraão e Sara estavam peregrinando, estavam indo de cidade em cidade, de lugar em lugar, e nessa época aqui, eles se, vamos dizer, eles ficaram. Morando, ou armar as suas tendas num lugar onde tinha um rei chamado Abimelec e o rei, por achar Sara muito bonita se interessou por ela e Abraão, com medo de sofrer as consequências ou talvez até morrer ele falou que Sara era irmã dele e esse rei mandou buscar a Sara por ser uma mulher muito bonita e trouxe ela para o seu palácio mas quando Sara estava lá, Deus falou com esse homem, com esse rei. E olha o que Deus disse para ele. Deus impediu que ele tocasse em Sara, mas veio em sonho e disse, Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, e ele intercederá por ti, e tu viverás. Então, lá no comecinho, nós já podemos ver, que Deus levantava pessoas para que intercedesse. E Abraão aqui foi um intercessor. E ele intercedeu por esse rei. Sara foi restituída para ele e nada aconteceu para o rei, nem para o seu reino. Também, irmãos, se nós abrir a Bíblia lá em, em Êxodo. Êxodo capítulo 32 e versículo 31 e 32. Vamos ver aqui em Êxodo, Êxodo Moisés, como intercessor. Olha o que diz a palavra. Tornou Moisés ao Senhor e disse, Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me peço-te do livro que me escreveste. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Que Moisés se colocou como intercessor entre Deus e o povo. O povo havia pecado, o povo havia desobedecido a Deus, fazendo ídolos. E Deus ficou muito irado, muito decepcionado com aquele povo naquele momento e resolveu que ia destruir aquele povo. Mas Moisés se colocou como intercessor e clamou a Deus. Tanto que ele se colocou à disposição de que o nome dele fosse riscado do livro da vida. Mas que o povo não sofresse o dano. Mas Deus disse para Moisés, vai, pois agora, e conduze o povo para onde eu te disser. Eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visita vingarei neles o seu pecado. Deus permitiu que Moisés saísse dali com o povo. Deus havia falado para Moisés que quem, quem seria riscado do livro era quem pecasse, e não Moisés. Mas Deus teve compaixão do povo através da intercessão de Moisés e permitiu que o povo continuasse juntamente com Moisés. Sabemos que todo pecado tem consequência. Certamente o povo... Foi ali por Deus alcançado e sofreu as consequências do seu pecado. Mas Moisés mostrou-se um irmão cheio de misericórdia, que mesmo vendo que o povo tinha errado, ele não deixou de clamar por eles diante do Senhor. Também podemos ver Josué. Lá em Josué 10, uh, capítulo 10, versículo 13 e 14, também fala quando Josué intercedeu. Vamos estar abrindo a Palavra do Senhor em Josué, capítulo 10. E vamos estar vendo o que Josué pediu ao Senhor. Aqui fala que o povo estava numa grande batalha e... Josué, vendo que o dia estava avançando, que o sol já iria se pôr, ele clamou diante de Deus, ele intercedeu a Deus e pediu. E a palavra do Senhor diz, E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos, O sol, pois, se deteve no meio do, do céu e não se apressou a pôr-se, Quase um dia inteiro, o céu parou e por quase um dia inteiro ficou parado. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Podemos ver aqui que a intercessão de Josué pedindo a Deus pelo povo foi ouvida. E Josué era um homem semelhante a nós, pecador, com falhas, com dificuldades, mas ele teve a ousadia de interceder e pedir a Deus algo imaginável, que o sol parasse, para que o povo pudesse avançar e ganhar aquela batalha. Então nós podemos ver, irmãos, que no momento em que eu e você se colocar Diante de Deus clamar pela necessidade dos nossos irmãos, pela necessidade da nossa nação, pela necessidade da igreja, o Senhor vai ouvir. O Senhor vai responder. Porque Ele é Deus fiel, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. E nessa trajetória, eu tenho aprendido muito com o Senhor. Que nem sempre aquilo que a gente clama, que a gente intercede, a gente tem... No momento. Porque Deus ele tem o um momento certo para todas as coisas. Independente do, da nossa vontade, do nosso querer, ou nós até achar que a necessidade é para ontem, Deus é que sabe a hora e o momento. E eu não tinha preparado para falar isso, mas eu quero falar para os irmãos, até mesmo para fortalecer a fé de você que está me ouvindo. Que eu orei mais de 20 anos pela salvação do meu esposo, eu não desanimava, eu cria porque Deus havia prometido e eu sei que as promessas dele não falham, nunca falhou e não vai falhar, mas por isso irmãos que eu digo a importância da gente ter alguém que interceda pela gente e na época eu congregava num lugar onde tinha muito pouca gente. Era uma congregaçãozinha muito simples, muito pequena. Mas nós éramos de três irmãs que, contínuo, nós estávamos orando pela igreja, uma pelas outras. E nós nos reuníamos semanalmente na igreja, fora do hora de culto, pela manhã, às vezes, às seis horas da manhã, porque todas tinham compromisso, eu trabalhava, para a gente orar antes de eu ir para o trabalho. Ou, às vezes, à noite, depois que todas saíam das, dos seus afazeres. E éramos três e nós intercedíamos. E todas as vezes que nós nos reuníamos, uma intercedia pelo lar da outra, pela família da outra. E tem uma irmã aqui, muito amada, uma anciã, muito valorosa nas mãos do Senhor, que ela orava pelo meu esposo, mas ela não pedia para Deus salvar, ela orava agradecendo que ela via ele, um homem de Deus, temente a Deus, fazendo as coisas para o Senhor, com a alegria que ele ia ser uma pessoa que ia vir para servir na casa de Deus. E eu ouvia a oração da minha irmã, me alegrava, mas diante da circunstância que eu estava vivendo, eu não via acontecer. Até que começou a chegar um tempo em que quando eu dobrava meus joelhos para orar, e pedir pela salvação do meu esposo não vinha mais palavras. Mas eu dizia para o Senhor, Senhor, pela fé da minha irmã e pela oração que a minha irmã tem feito pela vida do meu esposo, eu creio que ele em breve vai ser alcançado por ti. Ele vai estar te servindo, ele vai estar nos teus caminhos. Porque eu mesma já não tinha mais força para orar sobre isso, e muitas vezes já estava em credo, mas soava no meu ouvido e vinha no meu coração o clamor daquela irmã. Só que ela tinha convicção e certeza de que Deus iria alcançá-lo, que ela não pedia mais por salvação, mas ela agradecia. E quando Deus, para a honra e glória do seu nome, realizou essa obra, ah, amados, eu fiquei como o salmo que foi lido ainda nessa semana numa das ministrações dos nossos cultos. Ficamos como quem sonha. Porque a gente vai pedindo, a gente vai clamando, a gente vai plantando diante de Deus as nossas orações, colocando as nossas lágrimas. E quando Deus ouve, quando Deus responde, quando nós temos a vitória em nossas mãos, nós ficamos como quem sonha. A alegria é tanta que nós... Esquecemos de todo aquele tempo de luta, de batalha, de dificuldade. E o Senhor nos acrescenta novamente a alegria, força, fé para continuar intercedendo por outros. Na certeza de que assim como Deus me ouviu, assim como Deus me atendeu, Ele vai atender aquele que clama, aquele que espera, aquele que pede. E também, irmãos, reforçando... Todos nós temos um compromisso como cristão, como cristão de interceder pela vida dos nossos irmãos, pela vida da igreja, por todos, como eu já tenho falado, que é uma, um compromisso da igreja de orar por nossas autoridades. Mas também nós temos Davi. Lá no Salmo 20... Capítulo 1 e 2, nós vamos ver que Davi também intercedeu. Vamos estar vendo aqui a intercessão de Davi, aqui no Salmo 20. Aqui tem um título que diz que a oração em favor do rei. Olha com, o que, que Davi orou. Ó oh, Senhor... O Senhor, o Senhor te responda no dia da tribulação. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do de Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Aqui Davi estava intercedendo em favor do rei. Essa oração nós podemos fazer em favor dos nossos governantes, em favor dos nossos líderes, para que Deus o alcance nos dias de tribulação, para que o Deus de Jacó leve insegurança, para que o Deus de Jacó proteja, livra, traga a sua vontade ao coração da nossa liderança. Temos vivendo os dias, irmãos, que o Senhor tem falado muito aos nossos corações, de que a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita, ele quer fazer essa realidade viva em nossos corações, no nosso meio. Mas para isso nós temos que abrir o nosso coração. Nós temos que deixar Deus operar. Nós temos que deixar fluir a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor nas nossas vidas. Nós estamos muito acostumados a nos deter em nossos próprios pensamentos a nos estribar nos nossos próprios conceitos e não deixamos muitas vezes Deus fazer aquilo que Ele quer fazer no nosso meio. Aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas, aquilo que Ele quer fazer na nossa cidade, aquilo que Ele quer fazer na vida do perdido, na vida daquele que precisa ser alcançado por Ele. Vamos estar sempre levando diante do Senhor as autoridades. Também a palavra nos diz que Jesus foi apresentado como intercessor do povo, do povo de Judá. Ele intercedeu por eles, vamos estar vendo lá em Romanos 8,34. Romanos 8,34. Vamos estar vendo que a palavra do Senhor nos ensina aqui. Romanos 8,34 diz assim: Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Deus intercede por nós junto ao Pai. E os evangelhos também nos registram orações que Jesus fez intercedendo pelos seus discípulos. Pelo povo Vamos estar vendo também em João Capítulo, de, capítulo 17, verso, verso 15 João 17, 15 Aqui Tem como título A oração sacerdotal de Jesus Vamos ver no capítulo 15 não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui a oração de Jesus, a intercessão de Jesus pelo seu povo, por nós. Ele não pedia que os tirasse do mundo, mas que os livrasse do mal. E isso era para o povo quando Jesus estava aqui com eles e para nós. Ele pede para Deus que nos santifique na verdade, e que a verdade é a palavra de Deus, que todos nós venhamos ser santificados pela verdade do Senhor. E também em Lucas 22, mostra Jesus intercedendo por Pedro. Lucas 22, 31 e 32. Jesus diz para Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Que Jesus intercedeu a Deus por Pedro, para que Pedro não fosse alcançado por Satanás, porque Satanás reivindicou diante de Deus a vida de Pedro. Deus não, Deus não permitiu porque Jesus intercedeu. E Jesus pediu a Pedro que no momento que ele fosse convertido, que ele fortalecesse os irmãos dele. Então até ali podemos ver que Pedro ainda não tinha se convertido. Mas no momento em que ele foi Convertido, ele fortaleceu os irmãos, porque nós podemos ver ao decorrer da palavra o quanto Pedro foi usado por Deus, de forma em que ele não se achou digno de morrer que nem o Cristo Jesus, ele foi crucificado de forma diferente porque ele se tornou verdadeiramente um servo valoroso nas mãos de Deus e que cuidou dos irmãos e que intercedeu pelos irmãos. Paulo também intercedia e era um apóstolo intercessor. Vamos estar vendo em Efésios, irmãos, capítulo 3, versículo 14. Efésios 3:14 diz: tem como título Paulo ora novamente. Aqui diz assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor. Aqui Paulo orando pelos irmãos. Colocando os joelhos dele no chão aqui, ele disse, Por essa causa eu me ponho de joelho diante do Pai, pedindo a Deus pela família da fé. Pedindo no nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, ele clamou a Deus. Para que Deus, em Sua infinita misericórdia, alcançasse cada um. E ainda, em Efésios capítulo. 1, verso 15 e 16, Efésios 15, versículo 1, capítulo 15. Paulo ora pelos crentes aqui. Olha o que Paulo diz. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de vosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Aqui Paulo intercedendo, orando, para que Deus iluminasse os olhos do coração dos seus irmãos para que eles entendessem a vontade do Senhor para as suas vidas. Paulo ainda também destaca que o Espírito Santo tinha no seu ministério interceder. Vamos estar vendo em Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Diz aqui a intercessão do Espírito, o Espírito intercedendo. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inespreníveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. O Espírito Santo intercede por nós diante de Deus, segundo a vontade de Deus. Nós não sabemos orar como convém, mas nós sabemos que temos o Espírito Santo que intercede por nós diante de Deus e sabemos que temos Jesus que está ao lado de Deus, que também intercede por nós. Você pode estar pensando... E se perguntando, em favor de quem que eu devo interceder? Já falei no começo, segundo Deus me dirigiu, que nós, como cristãos, temos que interceder uns pelos outros, por nossos familiares, por nossos amigos, e novamente, eu digo, por nossas autoridades. Vamos estar vendo isso em Tiago 5,16. O que fala sobre interceder. Tiago, Tiago 5,16 diz assim, Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser descurado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Podemos interceder uns pelos outros, mas para isso nós temos que confessar, nós temos que pedir muitas vezes, nós temos que nos achegar no nosso irmão, no nosso pastor, no nosso líder e dizer, eu não estou conseguindo vencer nesta e nesta área, eu preciso que tu interceda por mim, eu preciso que tu ore por mim. E a palavra é bem clara, que nós devemos interceder uns pelos outros, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, não tenhamos medo de interceder, não tenhamos medo também de pedir que alguém interceda por nós. Ah, também em 1 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ver também sobre a intercessão. 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos estar vendo sobre a intercessão. Capítulo 2 e versículo 1 tem título aqui também que diz a prática da oração por todos os homens e um só mediador. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplica, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Aqui essa palavra vem trazendo um fechamento de tudo que eu tenho tentado passar para os irmãos a respeito de quem e para quem nós devemos interceder. Aqui é a palavra do Senhor que diz que nós devemos orar, suplicar. Aqui, Paulo diz assim, ó, eu exorto, a palavra aqui diz, eu exorto vós para essa prática, que use essa prática. Nós somos comissionados para ter essa prática como cristão, de suplicar de orar, de interceder e dar graças a Deus a favor de todos os homens independente se ele é cristão, se ele não é se ele conhece a Deus, se ele obedece nós como cristão temos que ter essa prática de interceder de clamar para que Deus em sua infinita graça faça a obra que ele quer fazer na vida de cada um trazendo mansidão, trazendo piedade, trazendo respeito, porque isso é aceitável diante de Deus. Então, é aceitável diante de Deus quando nós deixamos de lado as nossas necessidades e nos colocamos no lugar daqueles que precisam, daqueles que necessitam. Jesus também nos desafia a orar Muitas vezes por aqueles que não gostam de nós, interceder por aqueles que querem o nosso mal. Vamos ver isso lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 e versículo 44 e 45. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e adiarás, odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos se perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Devemos orar até mesmo por aqueles que nos perseguem. Esse é um ensinamento de Jesus, que vem junto com o primeiro e segundo mandamento, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. E a palavra de Deus ainda fala que nem sempre Deus responde nossas intercessões. Mas nem por isso nós devemos deixar de interceder. Porque mesmo que nós não sejamos ouvidos, a intercessão não vai perder a sua eficácia diante de Deus. Ela não vai perder a importância. E muito menos Deus vai deixar de ser soberano porque não respondeu uma oração, uma intercessão. Nosso papel é crer que Ele vai fazer e pedir. Mas como nós ouvimos na ministração da semana passada, que seja feita a vontade do Senhor, que foi baseada em cima da oração do Pai Nosso, que nos ensina que a vontade de Deus seja feita, tanto nos céus, como na terra. Então, nós intercedemos, nós clamamos, mas crendo que a vontade do Senhor é que será prevalecida diante da situação e da necessidade. Também vimos lá em Êxito que Abraão ele não teve a sua intercessão respondida por Deus. Quando ele intercedeu ali, por Sodoma e Gomorra, vamos estar vendo ali, na palavra de Deus, que ele orou, ele pediu que Deus tivesse misericórdia, e ele até diz assim, Senhor, se tiver 50 justo, tu deixa de destruir a cidade, o Senhor disse para ele, se tiver 50 não destruo, não vou destruir a cidade, e ali ele foi negociando, negociando, até que ele chegou no mínimo... Num, num valor mínimo mas nem aquela quantidade ainda tinha de justo mas nem por isso Deus deixou de tirar aquele que Abraão amava daquele lugar Deus retirou aquele pelo qual ele estava pedindo a Deus que não fosse destruído com a cidade mas a cidade Deus destruiu porque o povo estava desagradando a Deus com a sua maneira de ser de agir e de fazer, e Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Jeremias, também, ele orou e foi rejeitado. Três orações de Jeremias foram rejeitadas pelo Senhor. Nós podemos ver isso aqui em Jeremias 14, versículo 1. Jeremias 14. Aqui a gente vê em Jeremias 14, que Jeremias, ali no versículo 7, ele fez a primeira intercessão, foi interceder, interceder pelo povo, e ele foi rejeitado. Depois, no versículo 13, ele foi pela segunda vez interceder pelo povo e foi rejeitado. E no versículo 19, aqui a palavra diz que, em absoluto, ele foi rejeitado. A terceira, a terceira intercessão de Jeremias. Mas nem por isso Deus deixou de falar com ele aqui no capítulo, no versículo 15, capítulo 15, versículo 1. Deus falou com ele e disse, Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, meu coração não se inclinaria para esse povo. Lança-os diante de mim e saia. Deus falou isso para Jeremias, mas também ele, lá no versículo 11, ele disse para ele, disse o Senhor a Jeremias na verdade eu te fortalecerei para o bem e farei que os inimigos te dirijam súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição o Senhor rejeitou o clamor dele pelo povo mas Deus não deixou de falar com ele Deus não rejeitou a pessoa de Jeremias mas Deus rejeitou que o que Ele estava pedindo para aquele povo que não merecia fosse concedido. Então nós sempre podemos orar na certeza de que o Senhor nos vê, que o Senhor nos atende, que o Senhor nos ouve. Vai responder segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle, mas Ele nos ouve. Amém, irmãos? Eu gostaria nesse momento de orar e pedir que o Espírito Santo fale no coração de cada um de vocês, traga a luz da palavra sobre intercessão, sobre oração, sobre clamor, para cada um de nós, para mim, para vocês que vão me ouvir, para vocês que estão assistindo nesse momento. Queremos que a vontade de Deus seja perfeita no nosso meio. Senhor nosso Deus, grande eterno Pai, te agradeço, Jesus, por essa oportunidade que tu me concedeu, te agradeço por cada um que vai assistir, por cada um que está assistindo. Peça Espírito Santo, que tu traga ao coração de cada um dos teus filhos, por qual motivo ele deve interceder, por qual razão ele deve se colocar de joelhos diante de ti. Pedimos, Senhor, que a tua vontade seja feita em nossas vidas, seja feita na tua igreja, seja feita no meio do teu povo. Nos entregamos, Senhor, a Ti, reconhecendo que não somos nada, que precisamos da Tua ajuda, que precisamos, Senhor, do Teu dirigir em todas as coisas. Fica conosco, Pai, e abençoa os Teus filhos que desejam nos seus corações intercederem para que a Tua vontade seja realizada na terra como no céu. Muito obrigado, Deus, por cada um dos Teus filhos. Muito obrigado pela Tua igreja, muito obrigado pela nossa cidade, muito obrigado pela nossa nação. Que Tu esteja abençoando e alcançando os corações que precisam, Senhor, receber de Ti a cura, receber de Ti o perdão, receber de Ti a salvação. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém.